Ai, ah, eu tô sem zônias. Fudeu, eu vou só morrer de longe passando aqui. Olha o tamanho do pirulito! Peguei, peguei, peguei! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! vai.